Ele não quer correr, ele não quer. Ele não quer correr, ele estou apertando o shift, mas ele não quer. Ele não quer. Dois, tem dois, mas vou nascer. Fudeu. Meu Deus, mata ela pra você ver que eu sou bom. Eu não sou bom, galera. é bom. É, eu não sou bom. Aí você está buscando, não sei porquê. Buga não, por de tiro assim. Ah, estamos passando um ciclo dos outros Que anda tudo de novo? Ah, pelo menos ele quer correr. Obrigado por correr. Mas ah, estamos ganhando pelo menos tudo travando aqui. Estamos ganhando. Ai meu Deus, eu caio! Meu Deus, que susto! Caralho, eu tô com medo de tudo aqui. Eu tô tudo bugado aqui. Eu vou, eu vou por baixo. Meu Deus, que bug, que lag! Meu Deus, eu estou muito travando. Ai, não pode, meu povo Não acredito que eu esqueço. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Vamos se cuidar aqui. Se cuidar, é. é. Tá tudo errado, né? Maria? Tá tudo errado. Esse jogo meu vez. Eu não desejo esse jogo porque eu ainda ganho, ainda consigo ganhar em equipe. Filha da puta, travou. Vejam eu. Na décima segunda,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 Na verdade, eu, eu quase nem jogo The Atmash Caralho, puta que tá, pariu, que nem moro eu só, bora jogar aqui The Atmatch. eu quase nem jogo Eu só jogo quando eles dão um XP extra pra mim Tô só dando aqui outro Meu Deus, que lag Ai caralho ele me vem. Meu Deus. Não tem uma. Ela só capeta também. Ela só. Sou... Como? Como? Mata Só que eu matei. Eu sou com comigo mesmo. Eu sou capeta. Vamos. Equipar esse com esse de de detector. Meu Deus. Mata, filha do... É, não matei. Assim, é um jogo de matar e morrer, então morrer também. Morrer. Faz parte, faz parte. Tem dois aqui! Meu Deus! A granada do Noob matou. Meu Deus! Que susto, mano, para de fazer isso! Eu não pode, meu cu, Para de fazer isso, mano! Sai essa porra! Fecha do caralho, mano! fecha não, desse laser! Arma ele Tá errando muito! Ah! Erra! Erra! E morreu! Meu Deus, o cara ai que você tá fazendo minha balada da minha arma primeira. primeira, Ai, filha da puta! Roubando! Eu estou tô...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 tem um aqui. Meu Deus, vai matar! Não, mentira! Bugou. Mentira, mentira. Ah, tá. Mentira, mentira, né? Mentira. Caralho, já tem uma aqui, mano. Já tem outra atrás de mim. É assim que é The Hatmatch. vocês nunca jogaram esse jogo.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 Pra vocês todos que querem a vida, viver a vida também tem que viver. A vida. Eu chamo a atenção do caralho. E a vida tem que ser vivida por todas aquelas pessoas que querem a vida. E todas as pessoas que não querem a vida também. porque tem que, que prefiram se fuder nesse caralho. Meu Deus, tem muitos. Meu Deus, apareceu atrás de mim, que bug, que mira, que bug! E ele mata novamente. Terminou a rodada toda fodida, pra vocês verem. E com esse poema aqui da viva à vida, como se a vida seria vivida pela primeira e única vez de vida. Despeço, aqui com você, link na descrição Meu Deus, que a tela está em preta Porque está bugando, Está travado Não sabe a minha expressão facial de indignação Então, essa foi a minha atuação Espero que tenham gostado desse vídeo Viva a vida como a vida Tivesse dado a você uma vida para a vida O jogo na descrição e também a bolsa do Facebook Rock, também é uma bolsa também. A que tomar? Não, peraí, como assim? Tem XP pra mim? Bônus? Então? Ai, tô. Calma! Não é o final do vídeo. Eu, eu vou jogar essa boutique agora. E, tipo assim, eu estou encerrando, mas eu estou encerrando mesmo. Eu vou fechar o jogo. Mas se já, já que tem. XP, bônus extra, então vamos jogar agora. Eu estava enxergar <risos> <Eu>, na minha, <risos> minha cra... classificação... de German, classifiquei esse jogo com 6.5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 Depois, por favor. No Ares é a Ah, eu eu. Tá, eu não gosto muito desse mapa. UAH! Por quê? porque Eu não quero ir esse mapa, Eu então, vou pra vocês pinçarem, é a primeira vez que você ia, assistindo esse jogo aqui. Agora você sair do jogo, você fica aqui, ó. Essa ponte de abandonar a partida, não se considerar a de experiência dinheiro nem ouro nem se deixa para partida antes que termine, está seguro? Não, não estou seguro, eu não estou seguro. Acho que vai tomar a mesma bosta do jogo. Foi também a mesma bosta do jogo, a mesma coisa. O jogo ela quer que eu jogo. Essa parte. Tá, tá rodada, mas eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Se não, tá muito em... Vamos tentar encontrar. O disparo, ah tá bom. Já tá encontrou aqui a mesma bosta, Que a gente tá perdendo. Por isso que eu não quero jogar isso. Entendeu? Vocês não estão entendendo a lógica. Eu não quero jogar exatamente por isso. Eu sempre está entrando num grupo, ele. No grupo pega no grupo. Fode. Pode, pode. essa caralho. Porra, essa não me... Vamos ficar. Vamos ficar aqui. É, vamos ficar aqui. Gostei ter outra partida aqui.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 Meu Deus, como... Ah não, atafué aqui mano. Como sobrevivendo na caralho desse jogo aqui? Provavelmente meu grupo está perdendo, ótimo, aqui okay, já está perdendo aqui, olha. Meu Deus, caralho, não dá nem rápido, caralho, não dá nem para Caralho, não dá Não dá Não dá Surprise, Meu Deus Puta merda Vocês estão percebendo, são... pessoal? Que é isso que eu fico eu... indignado com isso porque já tem jeito, né? Caralho! Esperando eu, eu ressurgir das cinzas para me matar de novo, novamente Então, Eles ficam... Eles fica assim, ó. Já conhecem o lugar onde dá respaw pra... Pra me matar! Se eu comigo, não caralho! Mata essa filha da puta! Não morre, diabo, cara! Morre pra tornar esse cara! Ai, caralho! Sai, que fundo caralho, mano! Como diz o poema? Deixa eu deixa eu, go, deixa eu. deixa eu. Deixa eu. Deixa eu.. Deixa É. É. Deixa eu coletar. É. Tá bom, deixa eu. Meu Deus, que bug! Não, não vai dar pra sobreviver. Meu Deus, já tem atrás de mim! Já tem atrás de. Ah, porque você é gordo? É porque eu como muito Deixa eu sou, Eu sou até no jogo virtual, imagina. Caralho!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 é, da respal, mas eles fica marcando o lugar é onde a gente dá respawn tá vendo falar ah, foi muito fácil embora embora embora deixar a zona aqui ativada para matar ele para gente ganhar ponto ao invés de logo ativar a tá ativado, porra da zona A você não pode mais fazer um o jogo, filha da puta. É Legal, incrível, parabéns pra vocês. Vocês são muito bons do caralho. Muito bom. Estou vendo, pessoal, é disso que eu estou falando. Você está marcando? Você está marcando, vagabunda? Você está marcando? Você está marcando, vagabunda? Como assim? Bugou e eu consegui matar um. Não sei.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 meu Deus! Isso bate, bate, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me Eles querem kill. Então, eles querem kill, então eu vou dar pra eles, vou dar meu né Todas que... Assim. Meu Deus! É. Não dá, não dá, o jogo está durando muito. Eles estão marcando mesmo. Porque eles já subiram essa zona A, a de Malampur.